Hello, I'm Teacher Renata e você está aqui no Ênfase Educacional para ver uma videoaula sobre ensino de língua inglesa. Dentro da BNCC, nós vamos falar desse ensino para crianças pequenas e é muito legal essa parte. Fica com a gente. Hello guys, I'm Teacher Renata and we are learning how to teach children. Uh, portanto, a gente vai falar Ainda sobre criança e segundo a BNCC, crianças pequenas, que é o tema dessa aula hoje, começam a ser consideradas para a organização e a título de organização dos 4 anos até os 5 anos e 11 meses. E quando a gente frisa essa coisa do título de organização, isso quer dizer que basicamente não existe é, um momento, uma bela... Uh, tarde de 17 de maio de 2021, em que a criança passe, de repente, de uma hora para outra, a diferenciar letras e números, a perceber a diferença dos signos, a escrever o próprio nome. Ela constrói esse, esse conhecimento. Pode ser que, às vezes, ela saiba coisas que ela ainda não domina, que ainda... Dominando, aí ela fica confusa, ela ainda pede ajuda. Mas não acontece num estalar de dedos a aprendizagem. Nem com as crianças, nem com a gente adulto. Então, tá tudo bem quando a gente ainda precisa de ajuda, precisa rever, repensar. Importante pensar que a criança pequena, ela já tá num período, num momento do desenvolvimento dela, que as interações, os jogos, as construções de regras, elas já podem se tornar mais complexas. Por isso, quando a gente fala de tempo, conteúdo curricular, rotina, é, a gente acrescenta isso para as crianças maiores, é, jogos, regras cada vez mais complexos. E são esses os pontos, os tópicos que a gente vai tratar aqui nessa aula. Primeiro a gente vai começar com o tempo da atividade da criança. O tempo da atividade da criança é maior, então você pode dar uma atividade específica de 30 quem sabe a teste é muito interessante, 40, 50 minutos. Isso é muito interessante, porque também nem a gente gosta de coisas muito longas e desinteressantes. Então a gente também não, não dá para forçar a criança a fazer coisas que ela não dá conta. Num segundo momento a gente vai pensar que ela está mais concentrada, então a gente consegue aplicar duas, às vezes, quem sabe, no final de aula, no começo de aula três atividades, três práticas, três experiências pedagógicas voltadas para a aprendizagem. Quando a gente fala de inglês, a gente está dizendo que a gente precisa organizar a aula com o conteúdo curricular, então você tem que ir lá na BNCC, dentro dessa faixa etária, dentro da terceira faixa etária da educação infantil e olhar quais são os objetivos, os conhecimentos vinculados à aula e planejar a partir disso, e pensar na aula a partir disso, ok? Mas já sabendo que você pode aplicar duas ou três, duas atividades é bom, mas dá para fazer três às vezes, atividades, é, experiências vinculadas a esse objetivo pedagógico que você vai seguir, como que a gente vai fazer isso? Então a gente vai trazer um exemplo de aula que é muito fácil e tem um vocabulário muito importante para a criança. Esse vocabulário, que é o vocabulário da família, já vem sendo trabalhado ao longo dos anos. Então, exceto as crianças que estão pela primeira vez aprendendo inglês ou que entraram na escola que você dá aula agora, essas crianças que não têm contato com a língua, as outras crianças já vão ter um pouquinho disso e vão poder usufruir já desse conhecimento e expressar esse conhecimento. Claro que... Você vai fazer a mediação entre o conhecimento que a criança já tem e aquele que ela vai desenvolver, ok? So, let's see. Uh, a gente vai fazer um círculo com as crianças, uh, vai pedir para as crianças trazerem de casa uma foto da família. Na sequência, a gente pede para elas fazerem um círculo. And then, you ask uh, them, uh, who is your mother? Who is your brother? Who is... Uh, your father. Uh, in this picture, uh, do you know them? What's the name of this man? E você vai fazer nesse círculo, cada criança vai respondendo essas perguntas. What's her name? Quando ele falar, ah, she's my mother. Você vai tanto estimular essa fala em inglês, quando ele fala assim, ah, essa aqui é minha mãe, usando a, a língua materna dele, você fala assim, oh, it's an English class. É, e você vai falar assim, é, Repeat, this is my mother. E você vai ensinar para essa criança como fala. E aí ela vai repetir e você vai interagir em inglês com ela, perguntando novas coisas para essa criança dentro da foto que ela trouxe. Ela vai apresentar essa foto para o círculo de amigos e usar o vocabulário. Ah, she's my grandma de repente a criança traz, isso seria riquíssimo se ela pudesse trazer é, uma foto de todos os membros da família dela, e já fala, ó, my grandma's name is, tarará. então aí você já vai estimular, o nome da minha avó é, aí você vai traduzir para ela, no, in English, my grandma's name is, e aí você vai colocando, acrescentando e ampliando o conhecimento da criança e o reconhecimento da criança com relação à língua inglesa e ao uso cotidiano com significado. Porque não é só aplicar uma atividade, não é só propor um círculo, uma mostra para as crianças. É dar significado para essa aprendizagem e tornar esse conhecimento cotidiano A criança potencialmente e provavelmente vai chegar em casa contando dessa experiência em inglês para a família. Além disso, você pode... Fazer um cartaz para colocar na sala com essas fotos. Já pede uma foto que é para ficar na escola. E na próxima aula, nas próximas aulas que se seguirem com uma temática semelhante, você vai retomar o nome dessas pessoas. Quem que é essa pessoa? É, ela está dando o nome para o pai e para a mãe do amiguinho. Como que é o nome? E você retoma. Só que você não vai falar em português. Você vai... Ou... Oh! This is a beautiful picture. Uh, who is this uh, family? Uh, então assim, você vai introduzindo as perguntas. Oh, oh, this is a beautiful mother you have. E aí você coloca elementos, traz uma ampliação de vocabulário de conversas com relação a isso. Você tem então um círculo para falar da família com uma foto você tem uma segunda prática dentro do mesmo dia, provavelmente, que é montar uma, um cartaz com essas famílias, e as práticas de retomar esse conhecimento, esse conteúdo, cotidianamente na sua aula. Então, na próxima aula você retoma, de repente você demora umas duas semanas, retoma, pega o cartaz e não falar assim, coloca na parede, deixa lá, e aí dali umas duas semanas você retoma. Ah! Uh, we, were, uh, we were studying uh, families, uh, how nice! E você vai retomando a ideia das famílias das crianças, o nome e o grau de parentesco das pessoas que elas trouxeram na foto. Uh, eu espero que você tenha gostado uh, desse, dessa, dessa ideia de introduzir elementos curriculares, o estudo da família, o reconhecimento do espaço e da própria história é curricular é para colocar na sua. E não esquece, siga as nossas redes sociais, o nosso Facebook e o nosso Instagram. Uh, continua com a gente. Se você quiser receber mais coisas, clica em se inscrever e no sininho de notificação. Nós estamos aqui para divulgar, ampliar e democratizar o conhecimento em relação à educação infantil. Fica com a gente. E até o próximo vídeo. Enfase Educacional. www.enfaseeducacional.com.br